Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E gente, hoje é o último dia de aula e eu vou levar vocês E gente, esse vídeo vai ser um pouco difícil de gravar Porque hoje é o último dia de aula Mas eu não poderia de deixar de mostrar pra vocês Porque vocês viram quando começou as aulas E vocês também vão ver quando terminar Acho que até quando eu for mudar pra outra escola Vocês também vão ver E agora são 5h41 no horário de Brasília se eu fosse você, já deixava o like, porque não é todo mundo que acorda cedo pra estar tá gravando. Então, gente, já é 9 anos que eu estudo nessa escola. Vai ser muito difícil sair deixando ela. Mas a hora tem que deixar, porque a Bíblia diz que há tempo pra todas as coisas. Então não tem como eu, no primeiro ano, estar tá numa escola que só tem no um nono, né? A não ser que eu repita. Aí eu vou ficar lá mais um tempo. Só graças a Deus eu nunca repeti e esse nunca foi meu problema, né? Mas, mesmo assim, eu ainda não tô conformado que eu vou mudar de escola, porque... Sei lá, gente, é nove anos. Nove anos não é nove dias. Ruim é quando teve que fechar a escola, né? Quando teve que fechar as coisas por causa da pandemia. Aí, perdi um ano de escola. Mas mesmo assim, não deixava de estar estudando. Então, gente, ano passado foi um ano muito difícil. Peguei Covid, decepção. Aconteceu tanto trem. Vocês nem têm ideia. Mas graças a Deus estou eu aqui esse ano, firme e forte, graças a Deus. Eu vou falando isso daqui a pouco, já não é mais, né? Porque só a gente falar as coisas, já começa a não prestar, né? Então... Vamos levando a vida do jeito que tá sendo, né? Gente, eu vou fazer tudo pra não chorar. Porque, gente, eu vou ficar muito emocionado, sabe? Porque hoje é o último dia de aula. Então, gente, eu nem sei como reagir diante dessa situação. Mas eu acho, gente, que nós tudo vai mudar pra outra escola. Vai ficar tudo na mesma sala. Espero que eu fique na sala de gente muito inteligente. E tomara que se inscreva no meu canal também, né? Que eu vou divulgar meu canal pelos quatro canos da escola. Eu vou sair pinchando assim na escola, assim. Tô brincando, gente. Eu não faço essas coisas, não. Mas se me dá uma tinta, eu faço. Mentira. Não, tá. Pode ser verdade também. E gente, ainda tá chegando lá na escola, ainda tá mostrando para vocês como vai ser o último dia de aula. Gente, que pode assim no vídeo ficar um clima pesado, porque tipo assim, para vocês não ter importância nenhuma, mas para mim tem, porque eu fiquei lá na escola 9 anos, então para mim tem uma grande importância, tipo assim, todas as pessoas, não tá todo mundo na escola igual era antes, né? Mas tipo assim, é uma grande felicidade pra mim poder voltar a estudar. Poder voltar a rever as pessoas que não é a mesma coisa estudar online, não vai me dizer que é a mesma coisa. porque Não é a mesma coisa você estudar online, você receber atividade em casa. Então, não é a mesma coisa. Então, não vem com graça para cima de mim, não. Que você já sabe que não é a mesma coisa, gente. Esses últimos meses de aula que teve, gente, para mim foi um dos melhores dias do ano. Que tipo assim, gente, minha sala ficou muito unida, todo mundo assim. Sei lá, foi uma coisa incrível, eu gostei bastante. Então, gente, é, eu não sei nem falar pra vocês, mas vamos lá pra escola, que eu vou explicar melhor direitinho. Se não dá nada chorar, né? Gente, tá eu e Davi aqui, dá um oi pro povo, Davi. E, gente, hoje, <risos> ah, agora ele fala só para me atrapalhar, né? E gente, nós já tá indo pra escola, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, chegar lá, acho que não tem ninguém, porque eu tô indo cedo, vou mostrar para vocês um pouco da escola que eu vou estar tá deixando. Nós já chegamos aqui na escola Oi, Alisson. Alisson Oi. já tá aqui, porque ele chega cedo também. Não fala que é porque eu não mandei, não, né? Eu pedi, né, que quem manda nele é só a mãe dele. Se a mãe dele estiver assistindo esse vídeo, deixa um like aí. Ai gente, eu não mostrei para pra vocês que Davi, o que Davi colocou o aparelho. Ainda bem que eu não preciso, mas em compensação, óculos que eu esqueci, precisa, né? Gente, eu já falei um pouco pra vocês aí no vídeo, que já tem nove anos que eu estudo nessa escola, e Alisson também, né, Alisson? É. Já tem uns nove, nove anos. anos. Nove anos Me também, três. né? Só que nós perdemos um ano, então é oito, né? Não, mas uma não, raça bem não, Nós estudou, assim, estudou sim mas não em casa no né do Itá. no começo doitava não estudou foi mesmo você tá com vontade de mudar de escola também ah não tanto né mas tem que mudar vai levando mas você vai, você vai pra mesma escola que eu ou então eu vou pra mesma escola, cadê dele. Tá dando a mesma. Porque a escola é de todo mundo, não é? É nosso. Gente, parece meu meus tá claro aqui nessa sombra Não sei se é impressão minha <risos> Aí, na câmera tá branco, ó Pelo menos na câmera, né? Então, gente, é, eu vou mostrar pra vocês lá dentro da sala a, sala a sala que eu estudei E eu vou ver se vai dar pra mostrar Porque tem uns alunos que não deixa gravar Porque eles é bocudo Eles é escandaloso <risos> Tem que tomar cuidado porque ele não é de família, gente Ele fala cada coisa Gente, chegando lá não deu pra gravar tudo Mas essa é a foto chegando lá na escola Aí, gente, vocês vão ver o lá dentro da sala agora. E, gente, essa é a sala que eu estou estudando atualmente. Ela é a primeira e é muito boa. Uh, sinal da escola tocou. O nosso terminou de merendar agora, não foi, Alex? <risos> Tava muito boa, gente. E, gente, eu já cheguei aqui em casa. Espera aí, esqueci de ligar o ring light. Pronto, ligado. Para dar um, assim, uma coisa mais na cara da gente, né? Gente, eu gosto mais dessa luz aqui. Ei, tô desligando. Assim, isso. Essa luz aqui é boa, mas eu prefiro a branca mesmo, que a branca, tipo assim, sei lá, define mais eu. E gente, voltando ao assunto, todos os meus colegas que ficou comigo esse tempo todo, durante esses 9 anos, tem gente que eu conheço bem mais de 10 anos, porque da outra escola, porque tem muitos colegas meus das outras escolas, das creches que eu vinha, eu quero pedir a todos vocês perdão se eu fizer alguma coisa que vocês não gostou, que vocês talvez ficam magoado. que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês possam me perdoar, tá bom? Vai ser muito ruim pra mim estar largando a escola agora, porque... Gente, é muito tempo que eu fiquei junto com vocês, mas espero que na, na outra escola vocês venham também estar comigo, né? Porque, gente, eu gostei bastante dessa escola, eu não queria sair aqui de, nessas... Pena que é a escola municipal, que eu queria ficar lá até o terceiro ano, mas pena que não pode, né? E agora, gente, é a vida que segue. Então, gente, a partir disso daí... Eu vou pra outra escola, o futuro vai ser outro. Então tudo vai mudar, né? Tomara que na outra escola não, eles não me batem, né? Ah, gente, já pensou igual naquela escola americana, o povo tudo batendo nos pobres coitados? Gente, a merenda da escola, o tanto que eu não vou sentir falta? Tem hora que eu cheguei a repetir três vezes. enquanto eles não falam assim, acabou... Eu não saio de lá. Mas, gente, eu vou sentir falta de tudo. Até tem a hora das professoras pegando o pé da gente, eu vou sentir falta, porque diz que é pro bem da gente, né? E também, se tiver algum professor ouvindo esse vídeo, um abraço pra todos vocês, do fundo do meu coração. E eu ficando por aqui esse vídeo, espero que vocês gostem, tenham se divertido através desse vídeo. Gente, foi um prazer estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. E, gente, deixa seu like, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado, senti do fundo do meu coração quando que eu tô triste por largar a escola. Mas o importante é ir em outra escola e estudar, né? Que é um sinal que eu tô ficando mais velho. É um sinal que eu vou ficar mais inteligente ainda. Assim espero, né? E, gente, até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e tchau.